Posicione a base da cadeira alinhando os furos e parafuse. Encaixe então a peça de acabamento. Pronto! Sua cadeira está pronta para ser usada.